Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Vamos agora começar o estudo acerca de um tema que está dentro da organização do Estado. Vamos ver um pouco das regras gerais e princípios relacionados à administração pública. Então, veja bem, o tema que estamos estudando, ele está dentro do título 3, que trata da organização do Estado, certo? Que vai tratar de falar um pouco das características da União, Estados, Distrito Federal, Municípios. É o título onde também nós encontramos os bens que pertencem aos entes federativos. É o título onde nós encontramos as competências materiais e legislativas que pertencem aos entes federativos. E lá no último capítulo, no capítulo 7, nós vamos encontrar disposições, regras gerais e princípios a respeito de toda a administração pública no país. Então, estas disposições aqui, que vão dos artigos 37 a 43 da Constituição Federal... Elas vão trazer regras gerais, princípios basilares para toda a função administrativa pública no país inteiro, de todos os poderes e todos os níveis. Então, são disposições que se aplicam a toda a administração pública, não só à União, não são disposições que se aplicam só ao Poder Executivo, se aplicam a todos os poderes, certo? Em todos os níveis da federação, perfeito? Das diversas disposições que eu encontro aqui, nós temos regras gerais na seção 1, depois temos servidores públicos, depois nós vamos ter os militares dos estados e as regiões, enfim, são quatro sessões dentro desses artigos, delas infelizmente nós vamos abordar alguns tópicos da primeira sessão e da segunda sessão, ou seja, vamos ver assuntos que dizem respeito a disposições gerais, em especial os princípios. Concurso, regra no concurso público e regras que dizem respeito ou disciplina relacionada aos servidores públicos, notadamente os seus direitos, ok? Vamos começar então com a primeira sessão desse capítulo 7, que vai trazer disposições gerais e que se inicia lá no artigo 37. O artigo 37 diz que são princípios da administração, então ali no artigo 37, na cabeça, no capo dele, você encontra. Alguns princípios. Princípios são a base, são as normas basilares e todo um sistema. São eles que formam os pilares, onde vai ser construída toda estrutura legal de um ramo do direito. Nesse caso, princípios relacionados à administração pública. No artigo 37 caput, nós temos cinco princípios expressos. Princípios que a Constituição fala e você vê, por isso princípios expressos. Além desses princípios, existem outros mais espalhados pela Constituição Federal decorrentes dos valores destes princípios e do regime que o Brasil adota, certo? Então, outros princípios implícitos, eles estão na Constituição Federal, certo? Mas estes aqui são explícitos. Você vê e a Constituição fala deles. E ela diz que são princípios que orientam toda a administração pública direta e indireta no país, de todos os níveis e de quaisquer um dos poderes, dentre outros, o princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade obriga? O que ele fala para o administrador? O princípio da legalidade diz ao administrador que ele só pode fazer aquilo que a lei prevê. Ora, o um administrador público é como um advogado, certo? O advogado só exerce, só faz aquilo que o cliente autorizou ele a fazer no instrumento de procuração, no instrumento de mandato que é a procuração, certo? Aquele que ocupa o um mandato, aquele que tem um cargo eletivo, ele também só faz aquilo que o dono do poder, a população, o autoriza. Só que o um instrumento de mandato, certo? Dos ocupantes de cargos eletivos é a lei. Então, é na lei que o administrador encontra os limites da sua atuação. Por isso, quando a gente fala no um princípio da legalidade, a gente diz que o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite, deixa, autoriza. O princípio da legalidade para os particulares é diferente. O particular, eu, você, nós que não somos administração, podemos fazer tudo o que a lei não proíba, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Mas a administração só pode fazer aquilo que a lei permite, ou seja, naquilo que a lei não permitir, não autorizar, o administrador não age. Perfeito? Então esse é o princípio da legalidade para a administração pública. O princípio da impessoalidade tem dois aspectos. O princípio da legalidade, olhando para o administrador, vai dizer que ele deve atuar sempre, em primeiro lugar, perseguindo fins públicos, fins de interesse público. Onde eu encontro o interesse público evidenciado? Na lei. Então, o princípio da impessoalidade manda, em primeiro lugar, que o administrador, ao exercer a atividade pública, persiga fins de interesse público. Aqueles que estão na lei. Jamais interesses pessoais. Apesar de nós vivemos uma sociedade em que isso muitas vezes é confuso e turvo, ou seja, o administrador, por vezes, persegue interesses pessoais, por vezes, interesses públicos, ou se omiscui ou mistura tudo. A ideia é que a impessoalidade obrigue ele a só perseguir interesses públicos. Ora, ele não está ingerindo interesses que são seus, então ele não pode fazer com que os seus interesses prevaleçam, certo? E ainda o princípio da impessoalidade diz que em toda a publicidade dos atos, das ações da administração, o administrador não pode fazer publicidade de si próprio, certo? Por quê? Porque, ora, não é ele com o dinheiro dele que está realizando a obra. É o poder público com dinheiro público que está realizando. O administrador é um mero, entre aspas, empregado, certo? Então, o princípio da impessoalidade obriga o administrador a perseguir fins públicos e obriga a não se autopromover. Inclusive, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, deixa isso bem claro. Que os atos, ações, programas públicos ou as medidas que visam a sua divulgação têm que estar voltadas apenas a caráter educativo, caráter informativo. E nunca de forma a dar visibilidade ao administrador, a autopromover o administrador. Ora, essa é a função dele, perfeito? Princípio da moralidade. O administrador público tem que respeitar a lei, mas ele tem que respeitar mais do que a lei. Segundo dispõe esse princípio, o administrador público é obrigado a respeitar o que a lei manda e também um padrão ético, moral, mínimo aceito pela sociedade. Então a moral é mais do que a lei. Ok? Então, além de respeitar a lei, diz a moralidade que o administrador público deve respeitar certos padrões éticos e morais que, por mais que não estejam na lei, ainda assim são de reprodução, são de respeito obrigatório pelo administrador. Assim, certas medidas podem até ser legais, mas não serão morais. E qual é o padrão ético que nós usamos para balizar a atitude do administrador? Aquele que decorre do nosso ordenamento jurídico essa ética jurídica certo que decorre de todo o nosso direito que orienta o administrador público não é a ética do administrador ok porque alguns administradores não têm ética ou a sua ética é deturpada certo então não é a ética do administrador a moralidade impõe que o administrador siga uma ética um padrão moral que é decorrente de todo o nosso sistema jurídico e dele deflui perfeito ainda o princípio da publicidade também tem dois aspectos, o princípio da publicidade é em primeiro lugar e manda que os atos da administração sejam divulgados, publicizados como uma forma de garantir a fiscalização pela administração, uma forma de garantir a transparência dos atos administrativos. Então esse é o primeiro viés, essa é a primeira imposição que o princípio coloca que todos os atos da administração, salvo aqueles legalmente restritos ou com sigilo, sejam divulgados para garantir a transparência dos seus atos. E ainda a publicidade em relação a alguns atos administrativos é condição de eficácia. Para que eles possam produzir efeitos em relação a algumas pessoas, elas precisam conhecer desses atos, por isso eles têm que ser publicizados. Então, publicidade é a condição de eficácia e é medida para tornar transparente a administração. E por fim, o princípio da eficiência, que só foi introduzido no artigo 37 caput pela Emenda Constitucional 19 de 98, ele diz que toda administração deve trabalhar de forma celere e com qualidade. Então, quando o princípio da eficiência fala, ele está dizendo ao administrador, preste o serviço que você se comprometeu a prestar, certo? De forma mais célere possível, mas sempre com qualidade. Então, celeridade e qualidade igual eficiência, perfeito? Então, esses são os princípios expressos da administração, que você pode lembrar pela associação mnemônica LIMPE. Lembre-se dessa palavra e você lembra dos princípios expressos da administração, perfeito? Agora, passando para a análise, alguns dos dispositivos do artigo 37, começando pelo artigo 37, inciso 1, que diz que o acesso a cargos, empregos e funções públicas, Certo? podem se dar a brasileiros e a estrangeiros no termo, nos termos da lei. Então, tanto brasileiros, natos ou naturalizados, quanto estrangeiros têm direito de acesso a cargos públicos, lembre-se disso. Só que para o estrangeiro ter direito de acesso a cargos, empregos e funções, só nos termos da lei. Então, não é qualquer cargo, emprego ou função, não. Aqueles que a lei autorizar. Ainda assim concorde, é possível que também o estrangeiro ocupe ou acenda um cargo a um emprego ou a uma função pública. Isso é muito cobrado em concursos. E quando a questão está errada é justamente porque diz que estrangeiro não pode ocupar cargo, emprego ou função. Pode, mas só aqueles que a lei determinar estabelecer. Ainda nesse ponto, lembre-se que existem só alguns poucos cargos que são privativos de brasileiro nato. Salvo aqueles que são no artigo 12, parágrafo terceiro, todos os demais cargos públicos podem ser acessados por brasileiros natos ou naturalizados. ok? Então, em princípio, os cargos públicos são de acesso a brasileiros e estrangeiros. Aos brasileiros natos se reservam-se apenas aqueles do artigo 12, parágrafo terceiro, como privativos deles. Os demais cargos públicos qualquer brasileiro pode acessar. ok? E vai acessar aos cargos e empregos, somente mediante concurso público o princípio do concurso público é um princípio que traz objetividade que traz segurança que traz equidade na seleção de pessoas que queiram trabalhar para a administração ok a constituição no artigo 37 inciso 2 vai nos dizer que o acesso a cargos e empregos públicos depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos salvo em relação aos cargos em comissão cujo acesso é livre, ou seja, a nomeação e a exoneração são de livre escolha do chefe do executivo, do chefe da administração, ok? Então, como regra, cargos e empregos públicos para que você acesse a ele por meio dos concursos públicos de provas ou provas e títulos. Aí vai depender da complexidade do nível de cada cargo. Lembrando que os cargos em comissão são acessados por pessoas que não fazem ou não precisam fazer concurso público para ascender a eles, ok? E dos cargos em comissão, já falaremos agora. Os cargos em comissão e as funções de confiança de se destinam, isso em primeiro lugar, às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Criação de cargo em comissão ou função de confiança que não seja para exercer essas atribuições de direção, chefia e assessoramento é inconstitucional, ok? Agora... Segundo a Constituição Federal, os cargos em comissão são providos, são ocupados, em primeiro lugar, por pessoas que já são servidores públicos, que ocupam cargos para os quais já fizeram concurso. Mas a Constituição permite que uma parcela dos cargos em comissão possa ser ocupada, porque não faz parte dos quadros, certo? por pessoas que não fizeram concurso. Agora, qual percentual deverá ser ocupado por quem já é servidor e qual percentual pode ser ocupado por quem não é servidor fica a cargo da lei de cada ente federativo. A Constituição só obriga que uma parcela tem que ser ocupada por servidores que já são pertencentes ao quadro. Outra parcela, no entanto, pode provir de pessoas que não fizeram concurso e não pertencem aos quadros. Então as funções de confiança só serão ocupadas por servidores que já pertencem aos quadros. Okay? Então, lembre dessa diferença em relação aos cargos em comissão. Funções de confiança só podem ser ocupadas por quem já pertence aos quadros, por quem já é servidor. Mas ambos, cargos em comissão e funções de confiança, só podem ser criados para as funções de direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Agora, tratando do prazo de validade do concurso público. Diz o artigo 37, inciso 3, que o prazo de validade de um concurso público é de, no máximo, dois anos podendo ser prorrogado por até uma vez, também pelo período máximo de dois anos. Então, prazo de validade do concurso público, dois anos, é o máximo, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, ou seja, no máximo mais dois anos. Então, um concurso público tem prazo de validade máximo de quatro anos, se for prorrogado, é óbvio. Atente nos concursos públicos, normalmente aparece, o concurso público tem prazo de validade de dois anos. Não. É de até, o que significa que pode ter prazo de validade de um mês, dois meses, seis meses, oito meses e pode, inclusive, ser prorrogado uma única vez por igual período, ok? Diz, já que estamos falando do concurso público, da necessidade dele para ascender a cargos e empregos, diz o artigo 37, parágrafo 2º, que qualquer violação à regra do concurso público, ao princípio do concurso público ou ao prazo de validade do concurso, causa a nulidade do ato de nomeação do servidor, certo? e a responsabilização do administrador público. Como assim? Segundo o artigo 37, parágrafo 2 se o um servidor é nomeado para um cargo ou um emprego sem ter feito concurso e ser aprovado antes, se houve o desrespeito ao prazo de validade do concurso e um servidor foi nomeado depois que o concurso já expirou, por exemplo, este ato de nomeação é nulo, não gera direitos, não gera efeitos e além do servidor ser afastado, demitido do cargo, certo? o ato é nulo, ele nem vai chegar a ser demitido, o ato de nomeação é nulo, o administrador ainda será responsabilizado, ok? Então, qualquer infringência, a regra do concurso público ou ao prazo de validade conduz à nulidade do ato e à responsabilização do administrador público. Ainda, tratando de vagas, tratando dos cargos e empregos, diz a Constituição Federal no artigo 37, inciso 8... Que as pessoas portadoras de deficiência, os PPDs, na verdade hoje o termo correto seria pessoa com deficiência, mas a Constituição ainda usa a expressão pessoa portadora de deficiência, tem direito a uma reserva de vagas nos cargos e empregos públicos. A Constituição obriga os entes federativos a reservar um percentual destas vagas, mas ela não diz quanto destas vagas, então ela deixa aberto ao administrador público, certo, a cada ente federativo. Disciplinar por meio de lei, qual o percentual, perfeito? No âmbito federal, 20% no máximo, 5% no mínimo. Mas cada ente federativo disciplina. O que não pode deixar de fazer é deixar de reservar vagas nos concursos para provimento dos cargos e empregos públicos. Para aqueles cargos e empregos, é óbvio, cuja deficiência não o atrapalhe ou não seja impeditivo para o exercício do cargo, perfeito? Então, é um direito que assiste as pessoas com deficiência. Agora, ali no artigo 37, nós temos diversas outras disposições nos parágrafos, enfim, diversas outras, tratando de remuneração, tratando de responsabilidade da administração, do servidor, mas que nós não temos condições de ver agora. Agora nós vamos ver um pouquinho dos direitos dos servidores públicos. Mas antes de vermos um pouco desses direitos enumerados nos artigos 37 e 39, façamos uma diferença básica. Servidor público não é a mesma coisa que empregado público. Servidor público é aquele indivíduo que presta concurso público de provas ou de provas e títulos que é provido num cargo com caráter de definitividade, ou seja, o cargo dele é de provimento efetivo, certo? A pessoa que ocupa um cargo público, certo? ela vai necessariamente estar submetida a um regime jurídico próprio, a um estatuto jurídico próprio, por isso ele é chamado apelidado de estatutário. A exceção dos cargos em comissão, então, o servidor que presta concurso para um cargo público vai ser provido nele em caráter definitivo. E as suas relações com o Estado estarão reguladas por um estatuto, por isso ele é chamado de apelidado de estatutário. Já o empregado público, ele faz concurso público, é provido no emprego, contratado para um emprego em caráter permanente, não definitivo, permanente, é diferente. As relações com a administração vão ser reguladas não por um estatuto próprio, mas pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho e pelas demais leis trabalhistas. Então, cargo público, emprego público não são a mesma coisa. A administração tem os dois tipos de agentes públicos? Tem, mas esses aqui é a relação regida pelas leis trabalhistas e esse aqui por um estatuto, por isso são chamados estatutários, ok? Agora sim vamos dar uma olhada nos direitos que os servidores têm. Em primeiro lugar, é direito do servidor público, direito à associação sindical e à greve, previsto no artigo 37, inciso 6 e 7 da Constituição. A Constituição assegura ao servidor público civil o direito à associação sindical, a formar sindicatos, a se filiar a sindicatos. E o direito à greve, servidor público civil, ok? Agora, o direito de greve, segundo dispõe, o inciso 7, será regulado por lei especial, essa lei ainda não existe, certo? Então, segundo o Supremo, já se manifestou, a partir de diversos mandados de injunção, até que tal lei especial seja aprovada, certo? O servidor público-civil pode fazer greve utilizando-se dos parâmetros estabelecidos na lei 7783 de 1989, ok? Até que esta lei especial seja aprovada. Agora, servidor militar, ou como são chamados os militares dos Estados e da União, não podem nem se associar e nem fazer greve. Por quê? Por conta de questões pontuais e específicas, os artigos 42 e 142 proíbem os servidores militares, os chamados militares dos Estados e da União, de fazerem greve e de se associarem ou criarem sindicatos. Perfeito? Então esse é o primeiro conjunto de direitos dos servidores. O segundo, o artigo 39, parágrafo terceiro, ele vai estender aos servidores públicos que têm um regime estatutário alguns dos direitos sociais que estão previstos para os empregados lá no artigo 7º, ok? Então, o que faz esse artigo 39? Traz aqui para o servidor estatutário alguns dos direitos que o empregado público tem no artigo 7º da Constituição Federal. Como assim? Direitos como o de salário mínimo, como o descanso remunerado, como a remuneração do serviço extraordinário, como o direito a férias. Então, alguns dos direitos que estão no artigo 7º, originalmente destinados aos empregados públicos, são estendidos aos servidores públicos. Todos? Não, não todos. Alguns. Um deles, eu gostaria de ressaltar, que não é estendido, porque dá muita discussão, é o direito ao reconhecimento do acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. O servidor público estatutário, o agente público estatutário, ele não tem direito a firmar acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Segundo entende o Supremo Tribunal Federal em sua súmula 679, certo? Não se pode fixar vencimento do servidor público por meio de acordo ou convenção coletiva, só por meio de lei, ok? Então, este é um direito que o servidor não tem. Os demais que ele tem estão mencionados no parágrafo terceiro do artigo 39. Ainda... Falando agora de acumulação de cargos públicos ali no artigo 37, inciso 16, 17 e no artigo 38. Quando falamos em direito à acumulação de cargos públicos, temos que lembrar antes, na verdade, da regra nesse tópico. Ou seja, a regra nas Constituições, desde a primeira Constituição republicana, tem sido a inacumulabilidade de cargos públicos. Ou seja, a proibição de uma pessoa ter mais do que um cargo público. Esta é a regra. As exceções... São aquelas que nós veremos agora. Ainda assim, estas exceções se constituem direito do servidor. Se ele incidir nelas, tem direito de acumular dois cargos, empregos ou funções. Diz o artigo 37, inciso 16, que desde que haja compatibilidade de horários, ou seja, a carga horária de um, a jornada de um trabalho, de um cargo, não interfere na jornada de outro. É possível sair de um cargo, ingressar no início da jornada do outro sem interferência. Então, desde que haja compatibilidade de horários e desde que não seja ultrapassada ou ultrapassado o limite remuneratório do artigo 37, inciso 11, certo? É possível, então, que o servidor ocupe os seguintes cargos. São as três primeiras exceções. Dois cargos de professor ou um cargo de professor e um outro técnico ou científico. Ou dois cargos ou empregos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Não são só dois cargos de médico qualquer cargo emprego de profissional da saúde cuja profissão esteja regulamentada assim dois de médico enfermeiro técnico enfermagem fisioterapeuta nutricionista certo então dois cargos na área da saúde dois cargos de professor um cargo de professor com outro técnico ou científico é possível acumular os dois desde que haja compatibilidade de horários e se respeita o teto remuneratório ou seja a remuneração dos dois não pode ultrapassar o teto do artigo 37 inciso 11 ainda o artigo 37, inciso 17, acaba estendendo essa vedação geral à acumulação de cargos públicos aos empregos e às funções públicas. Então diz o inciso 17 do artigo 37, que além da vedação geral à acumulação de cargos, também é proibido acumular cargos, empregos e funções públicas, tanto na administração direta quanto na indireta, ou seja, nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, ou você tem um cargo, ou um emprego, ou uma função. Pode ter mais um cargo, mais um emprego, mais uma função, se forem estes aqui, perfeito? E só mais um, então são dois o máximo. O artigo 38 da Constituição Federal, quando trata os cargos eletivos que são ocupados por servidores que já são servidores de carreira, ou são servidores que já pertencem ao quadro, vai dispor da quarta hipótese de acumulação. Não são as únicas, mas essas que nós veremos agora. Diz o artigo 38... Se um servidor que ocupa cargo, emprego ou função for eleito para um cargo eletivo na esfera federal, estadual ou distrital, ele não precisa abandonar esses cargos, certo? Ele vai se afastar deles e vai ocupar o cargo eletivo, certo? E receber só essa remuneração. Se, no entanto, o servidor tem um cargo, emprego ou função e é eleito para o cargo de prefeito, certo? Ele também se afasta da função do cargo emprego ou função para ocupar o cargo de prefeito, mas pode optar pela remuneração deste ou deste. Agora, se o cargo eletivo é de vereador, aí sim, se o cargo é de vereador, há compatibilidade de horários, esta pessoa que ocupa cargo, emprego ou função pode acumular o cargo, emprego ou função com o cargo eletivo de vereador. Então é a única hipótese de cargo eletivo que pode ser acumulada com cargo, emprego ou função públicos. Perfeito? Agora, saindo do direito à acumulação, vamos à estabilidade, que é um dos direitos mais buscados por aqueles que fazem concurso público, além da remuneração, ok? A estabilidade, em palavras bem simples, é o direito de não ser demitido sem justa causa, ok? O servidor que adquirir a estabilidade só pode ser demitido, entre aspas, com justa causa. Então, esse é o direito, basicamente, que decorre da estabilidade. Só tem direito a adquirir a estabilidade os servidores públicos que fazem concurso, e são providos em cargos de provimento efetivo. Cargos em comissão, funções temporárias, empregos públicos, todos os ocupantes dessas atribuições não adquirem estabilidade. Estabilidade é só para quem tem cargo público de provimento efetivo e vai adquirir a estabilidade após três anos de efetivo exercício no cargo. Dependendo ainda da aquisição da estabilidade, de uma avaliação por comissão especialmente designada para tanto. Uma vez adquirida a estabilidade, o servidor só a perde em virtude de sentença judicial transitada em julgado, que comine tal sanção, em virtude de decisão administrativa, certo? Em processo administrativo disciplinar, que comine a pena de demissão, ou após um procedimento de avaliação periódica de desempenho. Só que na maioria dos entes federativos, esta última hipótese de demissão do servidor estável ainda não foi regulamentada, mas é possível demitir o servidor porque ele não é eficiente? É possível, mas precisa de regulamentação. Agora, não confunda estabilidade com vitalicidade, vitalicidade tem os juízes, tem os membros do Ministério Público e é adquirida a partir de dois anos. Se você não pretende um cargo na magistratura de juiz ou no Ministério Público de promotor ou procurador. Então, você vai tentar a estabilidade porque você vai estar num cargo público de provamento efetivo. Os únicos que têm vitalidade, então, magistratura e ministério público. E esta aqui é adquirida após dois anos. A estabilidade é após três. Perfeito? Vamos agora fazer algumas questões para fixar um pouquinho desse conteúdo. Vamos lá? Leia comigo a primeira. Embora seja vedado na CF o acesso de estrangeiros a cargos e funções públicas, não constitui requisito para investidura nesses cargos e funções a condição de brasileiro nato. Essa questão está errada e são dois os erros. O primeiro, é possível o acesso de estrangeiros a cargos, empregos e funções, é nos termos da lei. Então esse é o primeiro erro, artigo 37, inciso 1. O segundo erro, apesar da maioria não ser, alguns cargos exigem que para ocupá-los só o faça o brasileiro nato. Então o brasileiro nato pode ocupar alguns cargos que são só dele, são poucos é verdade. Mas o fato é que existem cargos públicos, os quais só podem ser ocupados por brasileiros natos, aqueles do artigo 12, parágrafo 3 Então, são dois esses erros. Anote o artigo 37, inciso 1, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Próxima questão. Os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser obedecidos pela administração pública. Letra A. Direta e indireta de qualquer dos poderes da União, mas não dos Estados e dos municípios, que poderão dispor sobre a matéria diferentemente. Letra B. Direta e indireta do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, não se aplicando, todavia, aos poderes legislativo e judiciário. Letra C. Direta, mas não pela indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios. Letra D, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Letra E, indireta, mas não pela direta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios. A opção correta nessa questão é a letra D e explicando ela, explicamos por que as demais estão erradas. O artigo 37, capítulo da Constituição, que você vai anotar aí, diz que são princípios que regem toda a administração pública, toda a administração pública, direta e e indireta de todos os poderes, ou seja, Judiciário, Legislativo e Executivo, certo? De todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, são princípios que orientam toda a administração pública no país inteiro a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Então, letra D é a resposta correta, artigo 37 capte é o fundamento. Agora, faça todas as questões que você aí dispuser contigo. Anote o fundamento para, no dia da prova ou momentos antes, poder revisar o conteúdo e muito boa sorte!